como criar um quadro da visão que retrata o futuro que você deseja criar Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo e no vídeo de hoje você vai aprender como criar o seu quadro da visão para manter o seu foco em manifestar a vida que deseja se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o Sininho e deixe um like nesse vídeo para que ele seja recomendado e possa alcançar e ajudar mais pessoas. Também conhecidos como placas de sonhos, esses dispositivos simples são uma das ferramentas de visualização mais valiosas disponíveis para você. As colagens inspiradoras servem como uma imagem do futuro, um exemplo tangível, ideia ou representação de para onde você está indo. Elas devem representar os seus sonhos, seus objetivos e sua vida ideal. Jack Canfield, um dos astros do filme O Segredo, diz que o seu cérebro trabalhará incansavelmente para realizar as declarações que você der à sua mente subconsciente. E quando essas declarações são afirmações e imagens de seus objetivos, você está destinado a alcançá-los. Ao representar os seus objetivos com fotos e imagens, você realmente fortalecerá e estimulará suas emoções, porque sua mente responde fortemente à estimulação visual, e suas emoções são a energia vibracional que ativa a lei da atração. Aquele ditado, uma imagem vale mais que mil palavras, certamente é válido aqui. Se você já definiu seus sonhos, é hora de ilustrá-los visualmente. O que é um quadro da visão? Um quadro da visão é uma ferramenta de visualização que se refere a um quadro de qualquer tipo usado para construir uma colagem de palavras e imagens que representam seus objetivos e sonhos. E você mesmo pode criar o seu quadro facilmente, até mesmo com uma cartolina de papel. Ao colocar representações visuais dos seus objetivos, você pode facilmente visualizá-los com frequência. Lembre-se de colocar num local onde você possa vê-los diariamente e imagine-os como se já fosse realidade em sua vida a melhor maneira de alcançar seus objetivos é mantê-los em mente e assim você está sempre procurando maneiras de se aproximar deles e um quadro da visão é uma ferramenta perfeita para ajudá-lo a fazer isso ao colocar um quadro da visão em algum lugar onde possa vê-lo todos os dias você se prontificará a visualizar sua vida ideal regularmente e isso é importante porque a visualização ativa os poderes criativos de sua mente subconsciente e programa sua mente para perceber os recursos disponíveis que sempre estiveram lá mas escaparam a sua atenção por meio da lei da atração a visualização também magnetiza e atrai para você as pessoas recursos e oportunidades de que precisa para atingir seus objetivos ao adicionar uma prática de visualização à sua rotina diária você naturalmente ficará mais motivado para alcançar os seus objetivos e como então criar um quadro da visão que retrata o futuro que você deseja criar encontre gravuras que representem ou simbolizem as experiências sentimentos e bens que você deseja atrair para a sua vida e coloque-os no quadro divirta-se com o processo use fotografias recortes de revistas imagens da internet tudo o que te inspira seja criativo inclua não apenas fotos mas qualquer coisa que fale com você que te emocione considere incluir uma foto sua no quadro caso faça isso escolha uma foto que foi tirada em um momento feliz de sua vida você também vai querer postar suas afirmações palavras inspiradoras citações e pensamentos aqui escolha palavras e imagens que o inspirem e faça sentir-se bem você pode usar o seu quadro da visão para representar objetivos e sonhos em todas as áreas da vida ou apenas em uma área específica em que está se concentrando mantenha esse quadro organizado e seja seletivo sobre o que colocar no seu quadro da visão use palavras e imagens que melhor representem o seu propósito o seu futuro ideal e palavras que inspirem emoções positivas em você se você quiser pode criar dois quadros da visão um você deixa no teu trabalho num local onde você possa ver durante o dia e o outro você deixa em casa para visualizar ao deitar para dormir e ao acordar pela manhã você pega o seu quadro da visão olha para ele e imagina como seria a sua vida se já estivesse usufruindo desse bem ou desse momento maravilhoso que está sendo retratado no seu quadro da visão quero compartilhar com você agora seis etapas para fazer quadros da visão capacitadores número um cria uma lista de metas que você gostaria de alcançar nos próximos 12 meses para visualizar seus objetivos primeiro você precisa saber quais são passe algum tempo Esclarecendo exatamente como você deseja que sua vida ideal seja e o que você precisa realizar nos próximos 12 meses para se aproximar de seus objetivos. Número 2. Colete algumas revistas antigas com belas fotos. Se você não é leitor de revistas ou atualmente não tem nenhuma em casa, você pode pedir a algum familiar ou amigo ou pode comprar revistas que são realmente muito baratas eu fiz dessa forma e aí você recorda as imagens que retratem os seus objetivos e coloca no seu quadro da visão no final desse vídeo eu vou falar como eu fiz o meu quadro da visão quem é antigo aqui no canal já conhece e pode ser uma forma muito fácil para você fazer o seu número 3 Encontre fotos que representem seus objetivos e inspirem você. Reserve algum tempo para recortar as fotos que representem os seus objetivos e que toquem o seu coração de uma maneira significativa. Você pode colocar uma música que gosta, tirar um tempo para você, ir para o seu cantinho e começar a criar o seu quadro da visão, trabalhando ali pensamentos, sentimentos e emoções positivas. Ao encontrar as imagens que inspirem você, certifique-se que sua mente vai dizer, naturalmente, sim, é isso que eu quero na minha vida. Elas não precisam ser objetos físicos ou interpretações literais do que você deseja em sua vida. Em vez disso, concentre em como as imagens o fazem se sentir. Por exemplo, se você gostaria de se mudar para uma casa de praia, não se preocupe se não conseguir encontrar uma foto da casa dos sonhos perfeita. Talvez uma foto linda de um pôr do sol vai retratar exatamente aquilo que você quer sentir quando estiver nessa casa dos sonhos. Número 4. Faça uma colagem de suas fotos. Depois de coletar fotos suficientes, é hora de fazer o seu quadro da visão. Você pode usar um quadro em cortiça, uma cartolina, um quadro de madeira, ou pode até mesmo colocar um papel de parede e colar sobre ele. Número 5. Adicione palavras de afirmação motivacionais que representem como você deseja se sentir. Sua visão da sua vida ideal não deve ser focada em coisas, e sim no sentimento que elas trazem. Por esse motivo eu gosto de adicionar afirmações no meu quadro de visão que descrevem como quero me sentir diariamente, por exemplo, alegre, abundante, poderoso, amado, forte, saudável, financeiramente livre. Reserve um tempo para criar sua lista de palavras que descrevam como você deseja se sentir. Você pode utilizar afirmações positivas que já conhece ou pode procurar aqui no canal ou no meu blog, ou pode criar suas próprias afirmações. Número 6. Reserve alguns momentos para contemplar seu quadro da visão todos os dias. Para obter todos os benefícios do seu quadro da visão, é importante colocá-lo em um lugar onde possa vê-lo todos os dias. Recomendo que você reserve alguns minutos para examinar seu quadro da visão, pelo menos duas vezes por dia. Como eu sempre digo, eu gosto de usar a noite antes de dormir e pela manhã logo que acordar dessa forma você envia essa mensagem para o seu subconsciente durante a noite para que ele trabalhe naquelas imagens mentais e nas afirmações e pela manhã você envia também mensagens positivas para trabalhar mais motivado e mantém sempre o foco nos seus objetivos o meu quadro da visão na verdade eu fiz em um caderno em cada página eu colocava uma imagem e uma afirmação positiva que me fazia sentir ter aquele objetivo já realizado. Se você não tem muito espaço em sua casa ou não quer expor o seu quadro da visão para todas as pessoas que frequentem sua casa, você pode utilizar um caderno como eu fiz, uma imagem em cada página com a sua afirmação embaixo e você visualiza a noite e pela manhã. Recapitulando algumas considerações, olhe frequentemente para o seu quadro da visão e sinta a inspiração que ele fornece, internalize o futuro que ele representa, leia suas afirmações diárias e palavras inspiradoras em voz alta, veja-se vivendo dessa maneira, sinta-se no futuro que você projetou, acredite que já é seu, seja grato pelo bem que já está presente em sua vida, reconheça todos os objetivos que você já alcançou. Reconheça as mudanças que você viu e sentiu. Reconheça a presença de Deus em sua vida. Reconheça a lei da atração em ação em sua vida. Olhe para o seu quadro um pouco antes de ir para a cama e logo que acordar pela manhã. Espero ter inspirado você a criar o seu próprio quadro da visão. Sua capacidade de visualizar seus sonhos servirá como um catalisador na criação deles e antes de sair eu tenho mais uma mensagem conheça baixo e baixe o e-book guia secreto da prosperidade e descubra como despertar seu poder oculto de realização e manifestação de prosperidade e abundância financeira com 21 ensinamentos mentais secretos e práticos revelados neste guia da prosperidade clique no link exclusivo, que está disponível logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, e conheça o Guia Secreto. Pode ser o que faltava para destravar sua mente para prosperidade e abundância. Bem, essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, deixa aqui sua gratidão. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha com amigos e familiares. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve.